Bom dia, oficialmente, é, começo, obviamente, agradecendo muito a disponibilidade da professora Bruna e do professor Douglas, professora Bruna do IFB, professor Douglas da Unesp de São José do Rio Preto, é, temos também, ainda não entrou, a professora Joselita Júnior, que também é do IFB, então nós temos uma banca super adequada, qualificada, para olhar o trabalho da Valma, tanto do ponto de vista da avaliação, quanto do ponto de vista do contexto é, para o qual a Valma olhou durante o trabalho dela. Então, agradeço muito, é, Bruna e Douglas, tenho certeza que é, vai ser uma excelente banca, um excelente diálogo, trocas muito importantes aí, porque a gente sabe da importância de, desse assunto, né? nós sempre acreditamos na importância da avaliação e agora, ainda mais, né, com a pandemia, a gente sabe que essas questões de avaliação, de verificação de progresso, estão muito mais é, relevantes, né, muito mais gritantes no nosso contexto. Né? Então, eu queria agradecer a, aos presentes, né, todos os alunos, e mestrandos e ex-mestrandos que estão aqui, não vou falar o nome de todo mundo, mas eu estou vendo os nominhos aqui, então, agradeço a todos e a todas, que bom que vocês estão aqui para dar suporte para a Valma, é, assistir a esse momento importante, né, que é um, um momento que a gente aprende muito, toda banca a gente aprende muito, né, então é sempre interessante participar de bancas. É, com relação ao ritual, é, eu vou, a Valma tem 30 minutos para apresentar, e aí eu vou passar a palavra para o professor Douglas, que é o nosso avalia avaliador externo, depois para a professora Bruna, e se a professora Joselita Júnior entrar, ela também terá é, o tempo para ela se colocar eu pensei em 30 minutos, vocês estão de acordo? Tudo bem? Sim. Então seriam 30 minutos para cada pessoa. É, vocês gostariam de fazer um intervalo em algum momento? Ou nós vamos direto? O que vocês podemos gostariam ir, de dizer? Podemos ir direto. Para mim ir direto? também pode, sim. Tá bom. Então a gente vai direto. Depois que é, todos falarem, né, nós, é, o Douglas, a Bruna e possivelmente a Júnia, aí nós vamos para a sala de deliberação. A, nós temos o suporte do Abrantes, aqui do SEAD, ele vai nos transferir, eu, você, eu, Douglas, Bruna e Júnior, para uma outra sala. Então, quem está aqui assistindo, e a Valma, pode ficar aqui, não precisa sair, fica aqui, e a única coisa que nós temos que fazer é aceitar a transferência para outra sala, tá bom, Douglas e Bruna? Então, a gente só clica OK, e é. a gente vai para outra sala, e quando nós terminarmos a deliberação, o Abrantes nos traz de volta então vai ser bem legal porque a gente vai ser teletransportado e depois teletransportado, <risos> volto, né? Como nos velhos tempos de jornada nas estrelas. Mas a gente vai e volta para finalizar o trabalho é, e aí vocês é, depois vão ser contactados via e-mail para fazer a assinatura da ata via sei, né? Via sistema, tá bom? Bom. Muito bem. Então eu já agradeço novamente. É, vou deixar para fazer os agradecimentos finais depois, mas é, já vou passar a palavra para Valma, que não vê a hora de apresentar o trabalho dela. Então, Valma, muito obrigada. Então, agora a palavra é sua. Beleza. Bom, então, obrigada. É... O título da minha pesquisa é Atando os nós entre avaliação somativa e formativa, uma proposta à luz da avaliação orientada para a aprendizagem no ensino médio e técnico. Eu sou a Valme e minha orientadora é a professora Gladys. É, na qualificação, eu utilizei essa frase e vou reutilizá-la porque ela tem feito muito sentido na minha vida, né? por algum tempo, e é um passo de cada vez para não tropeçar, uma decisão de cada vez para não confundir e um dia de cada vez para não sucumbir. A professora Gladys, sabiamente, assim que comecei o mestrado, ela falou que a, a jornada do mestrado ela é desafiadora e a vida não para para o mestrado. E a minha vida realmente não parou para o mestrado. Aconteceram tantas coisas que eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir finalizar? por Muitas vezes eu não acreditei que conseguiria. E, e é isso, um dia de cada vez, e um momento por vez para conseguir chegar até aqui. E por isso eu sou muito agradecida a todos vocês. É, Deus fala que o senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Não faltará dificuldades e também não faltarão é, alegrias. E hoje eu vou falar das alegrias, né? Então eu gostaria de iniciar agradecendo a professora. Gladys pela orientação, a essa banca muito querida e que me deu muita, muita força na qualificação e que fez total diferença no meu caminhar até agora, então, professor Douglas, professora Bruna, vocês foram essenciais nesse, nesse meu caminhar do mestrado, então gostaria muito de agradecer a vocês por isso, é, a minha família por sempre ter me apoiado e acreditado em mim, e também aos meus amigos, tanto de vida quanto de mestrado, que também sempre acreditaram muito em mim e me ajudaram a chegar até aqui. Então eu inicio aí agradecendo a todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Bom, então vamos à pesquisa. Qual é foi a minha motivação? Né? A minha motivação de pesquisa foi a minha própria experiência. É, eu tenho hoje 18 anos de sala de aula e quando eu estava por volta dos 14 anos de sala de aula, eu fui para uma escola é, que praticava um ensino que eu não conhecia, um ensino diferente, e eu fiquei por muito tempo receosa, sem saber se aquilo funcionaria, né? E foi quando eu conheci esses novos formatos de avaliação, e me encantei, né? E quando eu fui para o IFB, que é o meu atual trabalho, né, que é onde eu trabalho hoje, eu, eu pensei assim, eu estou numa escola pública, eu preciso fazer a diferença na vida dos meus alunos, então o meu contexto de pesquisa é esse, é, é o meu trabalho, porque eu quero que a minha pesquisa possa ser aplicada e que seja relevante para os meus alunos, então o meu real contexto de pesquisa é o ensino médio integrado, que eu dou aula para eles, e o curso de controle ambiental. a minha metodologia de pesquisa. Então, qual foi o caminhar né, para alcançar é, onde eu estou? Bom, essa é uma pesquisa teórica, de natureza teórica. Ela é teórica porque foi da teoria que eu vou chegar no contexto de pesquisa. Vem da teoria e não o contrário. Eu não vou para o contexto de pesquisa para depois buscar uma teoria. Apesar de eles irem e virem em alguns momentos, mas foi da teoria que eu quis aplicar no contexto de pesquisa. A abordagem é qualitativa, ou seja, ela não depende de números de exatidão, e sim da subjetividade do, do pesquisador, no caso do meu olhar de pesquisadora, como é que eu, eu interpretei esses dados, né? O objetivo é predominantemente exploratório, porque eu explorei várias é, pesquisas, várias... É, várias teorias para, finalmente, depois de várias bibliografias, conseguir chegar, não, não impede que seja, tenha outros objetivos, mas ele é predominantemente exploratório. E o procedimento é bibliográfico, certamente, por ser uma pesquisa teórica, mas também documental, porque os documentos que eu analisei durante toda a pesquisa foram fundamentais para que ela acontecesse. A teoria sobre o que essa teoria fala, né, para pesquisa. Bom, vamos começar falando da avaliação formativa. Black, em 2002, e, e outros, né, afirmam que a avaliação formativa se materializa por meio de qualquer instrumento avaliativo cuja prioridade de seu escopo é promover a aprendizagem. Então, a avaliação formativa, como eu grifei aqui, tem como prioridade a aprendizagem do aluno. Certo? Já a avaliação somativa, de acordo com o refere-se aos testes que são aplicados após o período em que a aprendizagem deveria ter ocorrido para determinar se realmente aconteceu são os testes após um período de aprendizagem. É o que nós estamos acostumados desde criança, a maioria das escolas praticam esse tipo de avaliação, e ela costuma predominar, apesar de que a aprendizagem do aluno deveria ser o foco principal da escola. Apesar de ela ser muito criticada por muitos teóricos, é, a gente sabe que a realidade estudantil é de uma avaliação somativa, mesmo que não seja no contexto escolar, no contexto extraescolar, ou seja, no contexto externo da escola, a avaliação somativa é predominante. Então, excluir esse tipo de avaliação do contexto escolar parece-me um problema, porque os alunos precisam estar preparados para esse tipo de avaliação também. E então... Diante desses dois, uh, da avaliação somativa, existem estratégias que podem, serem, podem ser utilizadas para transformar essa avaliação somativa em algo formativo, com esse olhar formativo. Ela pode participar do ambiente escolar por meio somativo, mas que tem um caráter, um olhar formativo. Então, a avaliação de pares, autoavaliação, os andaimes e o feedback são elementos que podem ser fundamentais e auxiliar a todos, o, tanto os alunos quanto os professores, nesse processo de formatização do ensino. E a LOA? A LOA significa em inglês, é, essa sigla vem da, de inglês de Learning Oriented Assessment, é, avaliação orientada para a aprendizagem. Ela é ela iniciou-se né, com, com a ideia de falar sobre os testes de Cambridge, e para Carle, Carles, o objetivo da LOA é fortalecer os aspectos da aprendizagem através da avaliação, podendo ser feito por meio da avaliação somativa e formativa, desde que o foco central seja em propiciar a aprendizagem estudantil apropriada. Ou seja, como eu grifei aqui é para fortalecer a aprendizagem através da avaliação, sendo que o foco é em propiciar a aprendizagem. Não devemos nos esquecer que a avaliação orientada para a aprendizagem, que eu vou chamar a partir agora de LOA, a LOA ela tem o foco nos dois tipos de avaliação. Ela, ela tem a intenção de utilizar tanto a avaliação somativa quanto a formativa no ambiente escolar, para que o aluno possa estar preparado para testes externos e assim vai. Quais eram as perguntas e os objetivos de pesquisa aqui dessa investigação? Eu só trouxe o geral para não ficar muito longo, muito extenso. Então, a minha pergunta de pesquisa era, como harmonizar o uso da avaliação somativa e formativa à luz da LOA no primeiro ano do ensino médio integrado, controle ambiental? como utilizar essas duas avaliações e que elas andem em harmonia, que elas não sejam opostas, mas que elas possam se unir para que a aprendizagem do aluno se concretize, né? E qual que é o objetivo geral, então, para essa pesquisa? investigar possibilidades da operacionalização do ciclo da LOA, ou seja, a LOA tem um ciclo, para que haja essa harmonização no uso da avaliação somativa e formativa no contexto pesquisado, que é o primeiro ano do ensino médio integrado, controle ambiente. Bom, eu, eu assim como eu trouxe no início, eu trouxe um outro versículo bíblico aqui, Primeiro, porque eu amo Deus, amo Jesus e eu acho que tudo que Deus fala é muito muito perfeito. É, nós somos professores e o, todo professor quer que o aluno tem um pensamento crítico, tem um olhar rico, tem um olhar, de, um olhar aberto para as novas situações, para os novos tipos avaliativos, para as novas atividades. Muitas vezes, alguns professores podem se esquecer de que nós, professores, também temos que ter esse olhar para as coisas novas, né? A gente se repete muito. É, do que a gente vem fazendo há muito tempo, do que a gente vem trabalhando, e mais abrir esse olhar para o novo é o que, me, o que me trouxe até aqui. Buscar algo que eu pudesse melhorar o meu ensino com algo que eu não conhecia e que possa fazer uma diferença na vida dos meus alunos. E por isso vem a ideia de atar os nós. Atar os nós não é algo muito rígido, não é algo que não seja flexível, mas ele traz essa ideia de união, unir essas duas avaliações para que dentro disso tenha até um coração, né? Traga o amor da aprendizagem, o amor do ensino, a aprendizagem para esse contexto tão importante. Então... É, ao atar os nós, qual é a ideia? Pegar aqui a avaliação, uma pontinha do nó aqui da corda da avaliação formativa e do outro lado da avaliação somativa e uni-las. Não é aquele nó que nunca vai soltar, né? Mas aquele nó que eles vão estar juntos e andar juntos por onde forem. Essa é a ideia de atar os nós entre as avaliações. E... E a LOA, né? O que, que a LOA, a avaliação orientada para a aprendizagem, diz desse contexto? Bom, para que a LOA aconteça, para que a avaliação seja, de fato, orientada para a aprendizagem, existem três elementos essenciais, que são as tarefas, o engajamento do aluno e o feedback. Bom, as tarefas, quando bem elaboradas podem gerar engajamento de um aluno do aluno e o senso de pertencimento, né? Então, ela pode trazer situações de, de, de, de vida real e o aluno se sente inserido nesse contexto para aprender. Então, quando elas trazem o aluno para uma realidade que ele pode alcançar, ele se sente parte do contexto da aprendizagem, não apenas aquela coisa que só vem de cima para baixo. O engajamento do aluno parte dessa ideia também, mas ele pode acontecer por meio da autoavaliação, da, da avaliação de pares, e muitas estratégias que podem trazer o aluno como também também protagonista desse ensino e aprendizagem. E o feedback, como o nome já faz, é trazer de volta é, comentários, e não vem apenas do professor, não é só o professor que dá uma resposta para o aluno, mas o aluno também tem essa participação ativa na aprendizagem, então o aluno oferece feedback de sua própria aprendizagem para o professor e vice-versa. Esses são os três elementos uh, essenciais da LOA. A LOA, ela possui um nível macro e um nível micro. O nível macro, esse de fora, ele refere-se às avaliações externas à sala de aula. Quando a LOA foi criada, como eu disse, ela teve uma ideia voltada para as provas de Cambridge. O que essa pesquisa aqui fez foi adaptar esse olhar de, de, de referência externa para o contexto estudado aqui. E o nível micro, a sala de aula que é o que acontece ali todos os dias, entre professor, aluno e todos os participantes desse contexto. É, isso vem de Jones e Savio. Aqui nós temos uma imagem que oferece uma ideia do ciclo da LOA. Então, é, como que ela acontece? Ela parte de um quadro de referência, como eu disse a princípio, ela vem do quadro como europeu, para criar os objetivos de aprendizagem de conteúdo para os exames externos que são feitos e tem um registro da nota e uma interpretação baseada no quadro de referência. Com certeza, consequentemente, esses objetivos e conteúdos podem gerar um plano de curso que vai para o nível micro, que é o da sala de aula. Já o nível micro é esse aqui essa bolinha aqui redondinha, que está mais detalhado, ele parte de uma tarefa, que é uma atividade em língua estrangeira, no caso dessa pesquisa em inglês, uma interação entre os alunos, a observação do professor, a interpretação e o registro informal. Por que o registro informal? O registro informal é importante porque é ele que vai trazer todas essas evidências de como o aluno se comportou e aprendeu durante todo o período que está sendo avaliado. E aí vem para um registro formal, o professor pode ter uma tomada de decisão, tanto para avançar, quanto para retroceder um pouco de acordo com a necessidade, e aí vem o feedback para modificar os objetivos de aprendizagem. Checar o conhecimento prévio pode vir antes da tarefa, que foi a primeira apresentada, e também pode participar do ciclo, porque o ciclo pode acontecer, deve, na verdade, acontecer várias vezes durante o ensino-aprendizagem. Aqui é apenas uma figura com todos os elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é o ciclo completo da LOA em ação diante do que acontece né, no geral, tanto nível macro quanto nível micro. E análise de conteúdo? Quando, quando, como que foi feita a análise? Foi baseado em Bardan e teve três etapas. A pré-análise a exploração do material e o tratamento dos resultados. O que aconteceu? Eu peguei essa teoria e os documentos, foi feita uma análise, a teoria foi adaptada para o contexto e os documentos é, foram feitos a, a seleção das necessidades. Foi, todo esse material foi interpretado e aplicado ao contexto, que aí gerou, gerar, geraram as possibilidades que a gente trabalha aqui. Essa foi a sequência de análise. E análise documental? Aqui chegamos, né? Quais são as principais conclusões da análise documental? Bom, o foco da aprendizagem do primeiro ano, ensino médio e controle ambiental, de acordo com a matriz do PAS, que é a prova de referência que a gente tem, porque é a melhor referência de prova externa para o contexto estudado. É, em que sentido? Eles são um curso profissionalizante e não tem uma prova externa para esse contexto. A única prova externa que pode, fazer um, pode trazer um impacto para a vida estudantil desses alunos é a prova de, do PAS, a primeira etapa. Então, tanto para a matriz do PAS quanto para o curso de controle ambiental, o plano de curso, o foco da aprendizagem é leitura e interpretação, o que não exclui as outras habilidades, mas no geral, no que tange a aprendizagem desses alunos, o maior foco desses dois documentos é na leitura e interpretação. Para o primeiro ano do ensino médio, é um inglês de nível básico, inclusive no plano de curso ele traz essa ideia de inglês de sobrevivência, Tá? Sobre o conhecimento, ele não deve ser imposto e sim construído pelo aluno, isso está escrito no plano de curso, que corrobora com, com bastante com o plano de... O, a, a premissa da LOA, que é voltada para o construtivismo, ou seja, o aluno é participante ativo e ele constrói seu próprio conhecimento também. A avaliação escolar ela acontece de forma bimestral, tem que ser no mínimo duas e elas têm que ser em formatos diferentes. Então, os instrumentos, dois instrumentos avaliativos diferentes e de forma bimestral. E os resultados qualitativos, ou seja, quanto esse aluno aprendeu ou não, deve ser sobreposto às notas, ou seja, mais importante de saber quanto esse aluno tirou de nota, né, é importante saber se ele realmente aprendeu ou não e o que precisa ser feito para, para que ele aprenda. E o PAS, como eu já falei, mas vou falar novamente, é a prova externa relevante considerada aqui para o primeiro ano do ensino médio integrado controle ambiental. E a proposta? O que, que é a proposta? Bom, depois de todo esse caminhar metodológico, de todo, to, depois de todo esse caminhar teórico, foi criada uma proposta, uma proposta para colocar o ciclo da LOA em ação. Bom, será possível realmente harmonizar esses dois tipos de avaliação? Avaliação somativa e avaliação formativa no ensino médio integrado? Será que isso é possível? Então, de forma é, teórica, né, é uma pesquisa teórica, foi feita uma proposta. Para a concretização de criar essa proposta, primeiro foi feita uma definição de datas de aulas, depois uma definição de conteúdo, foi criado um plano de ensino e um plano de aula. E isso tudo formou a proposta. Bom, as datas é, de aulas é, são datas hipotéticas. Eu peguei o calendário do IFB desse ano, 2021, para ter uma ideia, mas ele não foi o... O defin... Ele não definiu realmente as datas, era só para ter uma ideia de quantidade de aulas. Então, são 20 aulas divididas em 10 encontros duplos, isso tudo numa situação hipotética, levando em consideração que não temos, é... não temos feriados e que as aulas são sempre du... duplas. E lembrando que são datas fictícias. O plano de ensino é um plano mais abrangente, é um plano mais amplo, e ele é para os alunos. No início do, do curso, a gente entrega o plano de ensino para os alunos para eles saberem o que a gente vai estudar, o que, que vai acontecer, é, quais são as, como eles serão avaliados. E o plano de aula é um plano bem específico e detalhado. Ele, usa, ele é utilizado pelo professor. Diz passo a passo que vai ser trabalhado em sala de aula. Bom, sobre o conteúdo, é, foi definido um tema central do Bimestre, que nesse caso, sustentabilidade. É, a sustentabilidade, ela, ela entra como um tópico principal por ser de, de grande importância para, para o controle ambiental. E aí, para as quatro habilidades de língua inglesa, Writing, listening, reading, speaking, a gente trabalhou aqui é, atividades específicas. É, então, para writing, como que o aluno trabalhou? Respondendo perguntas de interpretação de texto, criando diálogos de sobrevivência. Para o speaking, falando, né? Trabalhando oralidade nos diálogos de sobrevivência. O listening, ele veio por meio de vídeos do YouTube, especialmente sobre o tema sustentabilidade, que traz... É, essa questão do, de ouvir e ao mesmo tempo integrar a língua inglesa com o tópico estudado. E o reading, que é a parte predominante aqui, os alunos estudaram, foi estudado sobre skimming, scanning, inferências e pistas tipo, tipográficas, que são é, estratégias de leitura. Aqui nós temos uma imagem do ciclo da LOA, onde eu posso mostrar para vocês quais foram as adaptações. Então, onde era o quadro comum europeu de línguas, nós substituímos pela matriz do PAS e o plano de curso do primeiro ano. E o exame externo seria o passe, primeira etapa. Isso aqui no nível macro da LOA, para que acontece do contexto. Já aqui, nós temos o nível micro, o ciclo da LO acontecendo em nível micro. Então, checar conhecimento prévio aconteceu por meio de engajamento, participação e respostas. A prova, eu já disse, né? é a primeira etapa do PAS. atividade de língua inglesa aconteceu em todas as atividades, em todas as aulas, assim como a interação e a observação do professor. A observação do professor e, sua inter, e sua, seu registro informal aconteceu por meio de checklists, é, e feedback durante o, o curso, é, o registro formal, ele acontece no SGA, que é um sistema que o UFB tem para fazer a gravação formal das notas, a tomada de decisão do professor, ela aconteceu a todo momento, especialmente na ficha de revisão, é, feedback, modificar os, os objetivos de aprendizagem, aconteceu respeitando a individualidade por meios dos checklists, exit slips e todas as atividades propostas. Aqui, em relação o último aqui, a interpretação do resultado de acordo com a tabela de referência foi feito é, na última aula, quando o, profe a, o professor teve a oportunidade de sentar com os alunos para oferecer um feedback individualizado de tudo que aconteceu e me mostrar os próximos passos. Todos esses passos que estão aqui em nível macro e micro, acontecendo aqui para vocês verem, eles aconteceram no, num plano teórico, né? É, isso daqui foi feito em plano de aula e plano de ensino, supondo que isso seja possível. É, de acordo com o que foi planejado, é realmente possível fazer o ciclo da LOA no, no ensino, em de sala de aula do contexto do ensino médio. Então, quais são as considerações finais desta pesquisa? Foi possível colocar o ciclo da LOA em ação no plano de aula, né? então de forma teórica, Criar as fichas avaliativas foi primordial, ou seja, os checklists criados foi primordial para facilitar essa interpretação, esse acompanhamento do aluno. Os três elementos essenciais da LOA, que são tarefas, engajamento do aluno e feedback, foram muito, muito importantes para que o professor pudesse é, fazer o ciclo da LOA acontecer e fazer essa harmonização entre a avaliação somativa e formativa. O que... É, há de sugestão para novos estudos de principal. Bom, colocar o plano em prática com os alunos, porque até então ele só foi feito de forma teórica para o plano de aula e de ensino, e pesquisar como dar celeridade à elaboração dos planos de aula. Por quê? É um trabalho que leva bastante tempo. Se eu der o meu exemplo, eu tenho oito turmas, no dia a dia, eu tenho oito turmas de oito níveis diferentes, então, para cada, é, cada turma, eu vou ter que criar um checklist diferente, uma um avaliação, uma avaliação um instrumento avaliativo diferente, então, todos esses planos de aula e todas as suas necessidades é, exigem muito tempo, que às vezes nós, professores, não temos para fazer tão detalhado para cada turma, é um grande desafio. Então, é, é uma pesquisa sobre como facilitar isso para o professor seria fundamental e, e seria de grande utilidade. E é isso, pessoal, essa é a minha pesquisa, foi, foi, foi nesses achados aí que eu cheguei, espero ter conseguido explicar para vocês sobre a pesquisa, e agora eu estou pronta para ouvir as críticas, os comentários dos professores da banca. Muito obrigada. Obrigada, Valma. Você, 26 minutos, parabéns. Um desafio, né? Falar de uma pesquisa de dois anos, eu já tinha falado isso no início, falar de uma pesquisa de dois anos com tantos detalhes em... em... 30 minutos, mas você conseguiu. Parabéns, é muito bom. É, eu vou, então, passar agora a palavra ao professor Douglas para ele fazer as considerações dele. Ok, Douglas? Obrigada novamente. Mas, não. Eu esqueci de falar só uma coisinha, desculpa. É, eu pensei em mandar uma errata para os professores ah, aí da banca, mas na capa tem um erro, projeto de pesquisa, né? Não sei se vocês chegaram a ver. E em dois momentos aparece a palavra avaliação no plural, foi um erro meu também, então peço desculpas por isso. E é isso, terminei. Depois você uhum. corrige isso, então, não tem problema Sim. não. Muito bom. Douglas, por favor. Ok. Bom dia a todos, novamente. Bom dia. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite para estar nesta comissão jogadora da interpretação de Mestrado da Valma, da UNB. E <risos> fico muito contente de, mais uma vez, estar com a Gladys, minha amiga, e também com a Bruna, que eu conheci por conta dessa nessa avaliação do trabalho da Bruna, da Valma, melhor, já na ocasião do exame de quantificação, né, que participamos e um, eu vou fazer primeiro alguns comentários, Valma, sobre o seu trabalho e depois eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de levantar com você para discutirmos um pouco é? o que você fez, o que você pensa sobre o que você fez e também algumas outras relações do seu trabalho com outras questões, tá? okay. vou, vou procurar não exceder aí os meus 30 minutos, tá? Uhum. Bom, primeiramente eu gostaria de salientar que se trata de um trabalho bastante relevante para a área da linguística aplicada, no que diz respeito à avaliação, que é uma área mais específica, na, na qual o trabalho se insere, e essa questão da avaliação somativa e formativa, né, desses dois aspectos da avaliação que você trata, são, sem dúvida, muito relevantes para nós discutirmos, e essa proposta de você tentar integrá-los, né, de você chegar a um consenso de modo que os dois aspectos estejam presentes em processos de ensino e aprendizagem. Então, concordo plenamente com essa proposta e com essa necessidade. Né? e também o fato de que você faz uma reflexão em um contexto que é conhecido seu, né, você é uma professora do contexto investigado, então acho que isso te dá propriedade para fazer a proposta que você depois traz mais no, no final do trabalho, né, do, do plano de ensino, dos planos de aula, dos conteúdos e tudo, então você é uma pessoa bastante Uh, competente e autorizada para fazer essa reflexão sobre o contexto específico que o trabalho uh, aborda, né, e com certeza também por ser um, um contexto brasileiro, né, um contexto de ensino e aprendizagem nosso aqui do Brasil, uh, nos quais nós temos aí uma série de limitações para os quais precisamos ainda fazer tanto né, para que esses contextos se aprimorem, para que ocorra realmente a aprendizagem de línguas estrangeiras, por exemplo, e o seu trabalho certamente contribui para uma evolução né, bastante positiva, uh, já pela própria reflexão que ele propõe, e também <risos> pelas possibilidades futuras de ele ser implementado, né, desse seu plano de ensino, dessa sua proposta de ensino, ser implementada, de fato, no contexto mencionado. Tá? É, o texto em si é um texto bastante agradável de se ler, tem bastante fluidez, como a gente diz, né? um texto que a gente gosta de ler, de, de acompanhar a sua linha de pensamento, e bastante claro, ao mesmo tempo maduro, acadêmico, não é? e toda a organização também da dissertação está muito boa gostei bastante dos um, das ilustrações que você utiliza né para mostrar então as relações macro e micro e, e tudo mais que você você usa várias ilustrações muito interessantes que eu acho importantes para ajudar o leitor a entender melhor ainda aquilo que você está tratando na dissertação então eu Parabenizo você Obrigado. por ter feito esse trabalho. Também a Gladys por ter orientado você muito bem até agora. Né? Vejo aí o papel das duas nesse produto que nós estamos aqui hoje discutindo. Tá? E, e fico também contente, gostaria de, de mencionar, de ter visto que você incorporou ao seu trabalho algumas sugestões que foram dadas a você eu conheci o seu trabalho primeiramente num evento de pesquisas em andamento, né? E, e foi interessante, né? Comparar agora o que você apresentou naquela ocasião, né? Uhum. E o que você apresenta agora, né? O quanto que o trabalho cresceu, o quanto que o trabalho evoluiu, né? Daquela sua Sim. proposta, que eu conheci pela primeira vez, depois já no exame de qualificação, com certeza ele estava bem mais robusto, e agora ele já está. Né? bem interessante. Né? Eu tenho algumas sugestões para fazer a você com relação ao texto, mas eu não vou tratar delas aqui, eu acho que não é necessário, são coisas bastante pontuais, eu vou enviar depois a você o arquivo de Word da dissertação com essas anotações, você olha né? e, e vê se você vai fazer realmente essas alterações. Então, vamos lá a algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Então, eu estou usando a, a versão impressa da sua dissertação, tá? E fazia tempo que eu não li uma dissertação impressa. Então, deu vontade de, de ler no papel e assim eu o fiz, né? Que então, Eu e, prefiro assim também. É, é verdade. Bem, é, então aqui na minha versão impressa, eu estou na página 17 da sua uhum. dissertação. Eu, eu vou assim numa sequência de páginas, né? Da, okay. da primeira, que eu tenho comentários, até a última. Então vamos, vamos lá. lá. É, Página 17, primeiro parágrafo, você fala é, sobre o seguinte. Por vezes, a avaliação somativa não é apreciada, pois, dependendo da forma como é utilizada, não oferece ao aluno evidências do que pode ser melhorado. Porém, de acordo com William e Black, os resultados de uma avaliação designada originalmente por somativa podem ser usados com propósitos formativos, com a utilização de estratégias formativas para aprendizagem. Uhum. Eu acho uma afirmação bastante interessante, porque tem aqui um certo contraponto, né? Se por um lado ela não é apreciada, ela pode ser usada com propósitos formativos. Você poderia nos dar algum exemplo de como fazer, então? Sim, claro. É... Bom... A gente sabe que utilizar avaliações somativas e oferecer resultados de notas apenas pode não ser construtivo para a aprendizagem do aluno. Então ela é muito criticada por isso. Porém, se o mesmo professor utiliza esse instrumento somativo, essa avaliação somativa, e se utiliza de estratégias formativas para aprendizagem, como avaliação de pares, autoavaliação, feedback, e várias outras estratégias, esse resultado de nota, ele não vai ser tão, tão singelo, ele não vai ser tão, tão vazio, quanto quando refletido e, e, e com essa reflexão sobre a questão formativa. Porque oferecer apenas a nota não traz esse, esse conhecimento do que o aluno realmente aprendeu, se ele estiver num dia ruim, mas ele realmente tinha um conhecimento. Então, ao ser oferecida, oferecidas estratégias formativas trabalhadas junto com a avaliação somativa, nós conseguimos fazer esse balanço, essa harmonização entre essas duas avaliações. Sim, sim. É, você, você falou de uma maneira um pouco mais genérica, né? Dando alguns exemplos que que é isso que eu gostaria de ver um pouco mais talvez nesse ponto do seu trabalho. É, eu vou aproveitar para salientar que aquilo que nós conversamos aqui, se você considerar interessante, você pode acrescentar ainda ao texto, né? De alguma maneira. Então, uh, você disse, por exemplo, né? Se eu tenho resultados numéricos, notas de uma prova, né, se esses resultados numéricos não podem ser, por exemplo, discutidos, né, como você disse, discutidos entre os alunos, discutidos com o professor, o que significa um 7,5, o que significa um 4,5, que é que um né, os alunos interpretarem esses resultados à luz, talvez, de um referencial, ou do que eles acreditam que sejam esses números, né, enfim, eu acho que é por aí, né, Sim. e talvez você possa colocar um pouco mais disso no seu texto. Bom, aí na, na página Obrigada. seguinte, que é a página 18, eu uhum. tenho uma concepção a respeito da sua pergunta de pesquisa, tá? Pode uhum. ser um purismo, acho que é um purismo da minha parte aqui, né? Porque aqui é a primeira vez que a, a pergunta aparece no texto, né? Que você diz assim, perante essas considerações e inquietações surgiu a seguinte pergunta de pesquisa. Como harmonizar o uso da avaliação somativa e formativa à luz da avaliação, etc., etc.? Me parece né, que alguém poderia interpretar a avaliação somativa e formativa no sentido assim, que elas já estejam juntas, que elas já sejam integradas. Uhum. E, na verdade, não é isso. Você está propondo que, duas, que dois aspectos distintos se integrem. Okay. Então, eu pensei, talvez você não poderia dizer, olha... O uso da avaliação uh, somativa e da avaliação formativa, talvez, uhum. né? Para salientar que são dois aspectos okay. diferentes. Talvez repensar um pouquinho um refraseamento dessa sua pergunta de pesquisa. Se você... Ok. Obrigada. <risos> Tudo bem. Aí eu vou para a página 30, né? Seu, na sua fundamentação teórica. Certo. Eu gostaria de falar sobre a última oração aqui, da, antes da sessão 2.3.2, fala uhum. da pesquisa teórica. Você, você tem um texto aqui que você falou da, acho que da metodologia de pesquisa, né, que se apresenta, aqui, tá, tá, tá, tá, tá. aí você diz assim, isto posto, alinhado à pesquisa teórica e bibliográfica, o teor aqui, que é o meu questionamento. O teor flexível é crucial para o bom andamento desta investigação. Uhum. Você pode explicar essa sua afirmação? O que você quer dizer com isso? Claro. No parágrafo anterior... É, de Proda Nove Freitas, lá fala assim a pesquisa exploratória possui planejamento flexível o que permite o estudo do tema sob sobre diversos ângulos e aspectos então uhum. esse flexível vem disso de trazer diversos ângulos e aspectos para que a gente possa integrar e utilizar o uso dessa, tentar fazer essa harmonização entre as duas avaliações, é, retomando uhum. o conceito de Prodanov e Freitas da página 52 de 2013. Uhum. É, foi isso que eu quis dizer. Talvez tenha ficado vago, né? não tenha retomado da melhor forma. Eu acho que o que você disse agora, você poderia colocar aqui no texto. Né? Uhum. Então, alinhar a alinhada à pesquisa de e retomando o conceito, etc. etc né? Ok, Aí perfeito ficaria bem coeso aqui. Ok. Muito bem. É, aí eu tenho um comentário ao qual você pode, sem dúvida, reagir, que está na página 39. Quando você uhum. começa a falar da avaliação somativa, você diz o seguinte, de acordo com o Stigmann, 2005, a avaliação somativa refere-se aos testes que são aplicados após o período em que a aprendizagem deveria ter ocorrido, etc., e você, novamente, hoje, na sua apresentação, salientou que esse é o conceito de avaliação somativa que você utiliza. Hum, eu gostaria de saber o que você acha, né? Na minha opinião, há outros instrumentos de avaliação, além dos testes, que também podem ser utilizados, que são utilizados com finalidade somativa. Uhum. Não é necessariamente um teste, mas uhum. eu acho que a possibilidade do instrumento, que é o o ponto, né? Se ele sim, tem uma finalidade de, de dar uma nota, ele é, tem um propósito somativo, pode ser uma atividade de sala de aula, por exemplo, né? Pode ser um trabalho escrito, pode ser uma apresentação oral, né? Mas o objetivo daquele instrumento não é, quer dizer, não que não seja, mas ele é principalmente é, somativo, né? O aluno precisa receber uma nota, então o professor lança a mão, de outros instrumentos, além da prova, em alguns casos, né? Uhum. Para essa, essa avaliação somativa, para atribuir uma nota ao aluno, né? Sim. Então, eu é... aqui um pouco essa, ampliar mais né? essa, sua avaliação, essa sua definição de avaliação somativa. Eu concordo perfeitamente com, o seu, com a sua colocação. É, existem realmente vários outros instrumentos avaliativos. É, a utilização dessa definição... É porque ela vem de encontro com, na minha opinião, com o que é mais praticado em sala de aula, desde que a gente é. Eu estou trazendo a minha experiência, inclusive, de provas, né, e testes que, eu, que a gente vem fazendo desde criança na né, escola. É, por muitos anos em sala de aula estudo como aluna eu tive mais acesso a testes mesmo do que a outros instrumentos avaliativos então a minha ideia de trazer esse conceito e estar falando sobre testes é mais no sentido de deixar a, a leitura mais abrangente mais próxima do leitor de levando em consideração que a maioria possa ter tido a mesma experiência que eu que é o que eu observo no geral mas é, é uma ótima colocação, porque a ideia é que não, não foi afunilar, na verdade, né? foi só trazer essa ideia de, de instrumentos avaliativos ao final é, de um período. Uhum. É, eu me lembrei agora, discutindo com você, de um cartoon, que a Gladys deve se lembrar, que tem uma, uma, uma entrevista de emprego, né? e aí a pessoa pergunta ao candidato, né? Ah, estou vendo aqui o seu currículo, além dessas coisas que você menciona aqui, o que mais que você sabe fazer bem? E ele diz assim, ah, eu sou bom em fazer testes, né? <risos> Nossa, eu é isso. Fazer o cartão aqui, para salientar que os testes, sem dúvida, eles marcam muito essa situação uhum. de consumativa, mas não são só eles que existem, né? Verdade. <coughs> muito... Um outro ponto que eu gostaria de tratar está na página 44, que é quando uhum. você está discutindo a questão da avaliação de pares. Né? Avaliação feita de um aluno para o outro, sobre o outro, né? que é isso que você explica aqui. Você tem experiência de realizar essa avaliação de pares com alunos? Já fez isso? Sim, já fiz. É... É, costuma ser... Um grande desafio, porque os colegas têm receio né, de falar do trabalho do colega, né então tem essa questão emocional, por isso que eu falo que dá importância de neutralizar né, o emocional, é. É, porque senão eles vão levar em consideração só o carinho que eles têm pelo colega e não realmente a aprendizagem. Né? É, exatamente isso que me chamou a atenção aqui porque eu tenho feito um, um, um tipo de avaliação com os meus alunos, são todos alunos de licenciatura em letras, né? são professores em formação, e, e a avaliação, no caso, é uma apresentação oral que esses alunos fazem nas aulas, eles dão uma, uma microaula, que a gente chama, né? sobre algum ponto da língua, um ponto da cultura, etc., para que eu avalie a proficiência oral deles, como futuros professores e também o conhecimento deles a respeito da língua e como que eles explicam a língua, etc. E, tal. e no final de cada apresentação de um aluno, eu pergunto para classe, eu digo, olha agora, o que vocês acharam da apresentação do seu colega, né? Comentem, deem sugestões, façam críticas tal. Ninguém vê problema nenhum. <risos> Ninguém vê nenhum, zero. O colega é isso não, mesmo. não aponta problema do colega, né? Às vezes eu penso, bom, ou é porque eles não, não perceberam realmente nada tão específico como eu percebo, não é? Mas em alguns casos eu acho que daria sim para perceber, porque são, são grupos que você tem alunos de níveis de proficiência claramente diferentes, né? Então eu fico pensando, aqueles mais proficientes não perceberam aqueles deslizes que o colega fez, né? Mas ninguém fala nada, ninguém aponta nada, é só assim, sim. carinha indo palminhas, parabéns, querida, que lindo, maravilhoso, nananana. Aí entra né, o Douglas Lobo Mal dizendo, olha, foi bonito, foi legal, tal. mas aí eu vou, né, olha, você pronunciou tal coisa assim, assado, você fez um erro de gramática aqui, etc, etc, você falou uma besteira ali, claro, tudo com muito cuidado, etc, né? e depois eles agradecem. Mas eu vejo ainda que uma avaliação mais criteriosa e mais específica, ela acontece por parte do professor. Sim. Né? Eu, eu acho interessante que a avaliação em pares aconteça sem dúvida nenhuma. Agora, da mesma forma que eu faço um paralelo aqui com a autoavaliação, eu acho que os alunos precisam ter o, famo, ter o famoso letramento para avaliação, Sim. né? Eles precisam aprender a avaliar que eles não sabem, não é uma coisa não sabem, né, inerente ao aluno. Quem avalia é o professor, o aluno sabe fazer, e o professor avalia, né? Então, a gente precisa formar o aluno para a avaliação, eu, eu, e vejo que aí seja também uma, uma ação interessante, né? Da avaliação voltada para a aprendizagem, de avaliar, de ser mais crítico. Tá, já vou te dar a palavra. Dá ah, sua palavra da sua própria situação, quer dizer, o aluno saber falar a respeito de si mesmo, que eu considero muito importante, aliás, muitas vezes eu digo, olha, ninguém melhor que você mesmo para saber o que você sabe, né? O que nós não conseguimos mapear aqui ou detectar aqui nessa avaliação, mas você sabe como que isso acontece para você. E os colegas enquanto grupo, enquanto uma situação social, porque é isso que a gente vive no dia a dia, né? As pessoas nos avaliam. Né, o professor muitas vezes não está lá, mas outras pessoas estarão lá avaliando vocês. Gladys. Não, eu só queria complementar, eu e eu, a uma conversando sobre isso, ela vai se lembrar, essa questão do letramento e avaliação do aluno é outra pesquisa, né? Uhum. E, então, uma das questões aí para começar a trabalhar isso seria o uso de rubricas, né? De, uhum. de critérios, tipo, você não vai olhar tudo, você vai olhar x e y só, você vai olhar só x do seu colega ou de si mesmo, né? Então, até a gente conversou sobre isso, eu falei assim, olha, você não vai entrar muito nisso, porque isso aí abre uma porta que vai Sim. dar para um, né, uma outra pesquisa, que também é importante de ser feita e, e muito relevante. Mas é, concordo plenamente com você, é um, é um letramento de um stakeholder muito específico, né Douglas? Sim, sem dúvida. E não sei, talvez você possa comentar um pouco mais aqui, ou abrir aí, dar um spoiler né, dessas possibilidades aí para outras pesquisas, tá? Okay. ok. Agora eu, vamos aqui para a página 54, o okay. assunto aqui é o feedback, né, okay. do, do arcabouço teórico do Learning Oriented Assessment, né, uh -huh. e aqui também eu queria saber da sua posição, eu questiono aqui um pouco, uma definição que aparece, que é a seguinte, é, por isso, o feedback é um dos elementos essenciais para o ciclo da LOA, e ao mencionar o termo feedback, não nos referimos a qualquer informação oferecida ao aluno sobre a atividade, pois, de acordo com William, <coughs> isso não é feedback. Feedback é a informação que leva a ações para o momento ou para o futuro, as quais melhoram a aprendizagem. Eu concordo plenamente com essa segunda parte, né? Informação que leva a ações e encaminhamentos, etc. Mas eu tenho uma certa dúvida a essa afirmação. Não nos referimos a qualquer informação oferecida ao aluno sobre a atividade. Eu não tenho, uhum. acho que é um pouco ambíguo. Poderia. É porque o que acontece, eu acredito que muitos professores oferecem o feedback do tipo, muito bom, parabéns. Uhum. É, isso, isso, apesar de ser um feedback, não agregou tanto a aprendizagem do aluno, né? Então, o feedback, para ele ser efetivo, ele tem que levar a ações. Uhum. Então, o que esse aluno, além de dizer parabéns ou muito bom... É, o você pode melhorar, que seja, o que melhorar? O que fazer? O que foi muito bom para que ele possa fazer nas próximas vezes? Então, não é só algo genérico que não leve a ações. Precisa, ser le... Precisa oferecer é, evidência para que esse aluno possa continuar o que foi bom. Ah, o que pode ser melhorado? Então, a ideia é essa. Sim, concordo com você. Talvez você possa discutir um pouco mais isso aí no texto. Ok. Né? Porque uh, eu acho que muitas vezes, partindo de um conceito de qualidade, vamos chamar assim, né? Olha, sua apresentação foi muito boa, sua enfim, o seu desempenho, né? Foi bom na avaliação, ou ele foi adequado. Então, olha, o seu desempenho foi um pouco uh, abaixo do que nós esperávamos, o que eu esperava, uhum. como professor, enfim. Né? E daí. Talvez entrar em detalhes, por exemplo, como eu disse, quando eu comento o desempenho oral dos meus alunos, olha, você não uh, pronunciou certas palavras corretamente, ou você tem um problema na gramática, isso tem uma relação direta com a atividade. Agora, depois eu vou dizer para ele, olha, eu acho que você deve prestar mais atenção na, na pronúncia dessas palavras futuramente, ou então, quando você for uh, preparar uma aula e, e, e, e há palavras, há termos que você não conhece, verifique a pronúncia cheque a pronúncia exata uhum. dessas palavras, não pronuncie como você acha, né? Okay. Muitas vezes não é assim que acontece. Eu acho que você pode partir do, de um resultado, né? de uma evidência, e encaminhar isso para futuras ações. Eu, eu acho que tudo isso é feedback, na minha, minha interpretação. Muito bem. Agora eu estou quase terminando, nós vamos lá para a página 77. Quando você apresenta aqui, então, o seu plano de ensino, né? Está uhum. ah, muito bom, muito interessante, com as datas fictícias e tudo aqui que você fez. Eu tenho uma, um comentário que é o seguinte. Na página 77, quando você trata justamente da avaliação, uhum. você diz, a avaliação será realizada de forma contínua e sistemática, considerando a participação do aluno nas atividades propostas em sala de aula e para casa. Tudo bem, uhum. acho que isso aí, né de que isso vai acontecer. Aí você diz assim, o aluno será avaliado informalmente e formativamente pelas seguintes produções. Produções em sala de aula, tarefas de casa. Uhum. Eu com essas duas referências em mente quando eu fui ler os seus planos de aula. E eu consigo identificar ali algumas atividades que eu acho que se prestam justamente tanto a produções em sala de aula quanto as tarefas de casa. Mas a minha sugestão é o seguinte, hoje você poderia no texto citar ou aqui, né, logo na sequência desse plano de ensino, ou lá em cada aula, citar e dar exemplos e comentar essas tarefas, essas atividades uh, após esse quadro. Tá? Eu acho que ficaria um pouco mais explícito, um pouco mais claro, uhum. quais são essas atividades de produção tarefas que se prestam para essa avaliação formativa. Talvez um quadro resumo ao final do plano de aula? Boa ideia, boa ideia, ótimo, pode ser, pode ser, né? Que você dê mais visibilidade a essas atividades de avaliação, porque esse é o seu ponto, né? Sim, então, sim. Seria importante você salientar um pouco mais isso, né? Ok. Bom, agora chegando ao final da sua dissertação, eu tenho, tenho o seguinte comentário. Três comentários aqui, na verdade. O primeiro é que você tem vários apêndices muito interessantes, né? muito bonitos, ilustrativos. Né? Só que você não faz menções a esses apêndices no texto da sua dissertação. Tá? Eles estão lá. Então, se o leitor for curioso, ele vai até o fim e dá uma e Fala, olha que legal, e eu sempre faço isso quando eu avalio uma dissertação, uma tese, até para saber em que página que realmente o texto acaba. Né? Nossa, tem 250 páginas, aí eu falo, opa, mas tem 40 aqui que são de apêndices, então uhum. é mais fácil de ler. Né? Ah, 10 de bibliografia. E... Mas eu falei, puxa vida, né, a Valma não menciona esses apêndices em lugar nenhum. Então você precisa, ou você retira, que eu acho que seria uma pena, é, ou você menciona, né? Por que que eles estão aí? Qual é o papel ilustrativo? Né? Que esses apêndices têm no corpo da sua dissertação? Acho que principalmente nos seus planos de, de aulas, né? Eles vão entrar muitos deles aqui, pelo que eu vi. Mas será que que sumiu as referências dos apêndices? Porque você fala no texto? Isso. Fala deles. Olha, eu posso. É porque os apêndices são as atividades de texto que os alunos, de atividade real. E aí são os textos que os alunos utilizam para fazer as atividades. Aí como é, eu sugiro que, que, hum. que eles leiam um texto e façam skimming, scanning. É, posso ter me equivocado, mas era para ter, sim, a informação, olha, o texto lido está no apêndice e tal. Eu estou rapidamente aqui a, as páginas que falam dos, das aulas, eu não estou vendo a palavra apêndice aparecendo aqui. Uhum. Bom, mas... Eu também não achei aqui, eu dei um, uma busca. É aqui verdade, PDF, eu também não achei. Precisa colocar meu. Na página 85, mesmo, que tem o encontro 3, tem assim: no primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo. Neste caso, uma sugestão poderia ser: The environmental technician wears gloves to protect himself, herself from dangerous substances. Então, aqui era para eu colocar a indicação que e... está no apêndice e tal. É isso mesmo, isso, o senhor, está isso. certo. Peço desculpas tudo bem ah. eu acho que ele eu tinha colocado como nota de rodapé e ah, deve ter vai. sumido de alguma forma na formatação mas é, o senhor está certo obrigada por isso uhum. Ok é, comentário 2 né é, você faz uma, um texto de considerações finais interessante ele é relativamente curto ele não precisa ser muito longo né E você Sim. Requer com então, os objetivos do trabalho e responde a sua pergunta de pesquisa. Uhum. O que eu sinto falta aqui é que você fale um pouco mais das limitações do seu estudo. né? Todo estudo tem limitações. Uhum. Tem coisas que você ou não conseguiu fazer, ou que você gostaria de ter feito de uma maneira e fez de outra. Né? Ah, várias, tem algumas perspectivas que podem aí ser olhadas e você falar um pouco de limitações do seu estudo. Uhum. Ah, que eu acho que, que cabe bem em todo final de, de pesquisa, né, de dissertação, de tese, ah, você posicionar aí mais o, o trabalho no sentido que, olha, ele não é perfeito em todos os seus aspectos, Sim. ele não está completo em todos os seus aspectos, quer dizer, ele é uhum. completo, sem dúvida mais, é, sempre tem limitações, né, certo. que podem ser justamente que abrem lacunas para futuras pesquisas, muitas vezes. Sim, sim, eu acho que eu não deixei claro, por exemplo, que uma limitação, na minha opinião, é não colocá-lo em prática com os alunos, né, e sim. isso é fundamental para ver esse ciclo em ação, e, e isso gera a necessidade de futuros estudos aí tentá-lo colocar em prática com na vida real, né? Uhum, sim, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Então, pensando nessa possibilidade que você também já apontou hoje na sua apresentação, né? Uma pergunta assim para você refletir um pouco, né? Se uhum. você é. De fato, colocar em prática um plano de aulas igual ou semelhante ao plano de aula que você propõe aqui, com alunos reais, né? Uma situação uhum. real de implementar isso no, no curso, e você já coletar dados dessas experiências, não só dar as aulas, não só oferecer o curso, mas você retornar isso uma pesquisa, né? Quais instrumentos de pesquisa você utilizaria nessa sua nova pesquisa e por quê? E, Gerardo, como é que você faria essa pesquisa? Bom, é, eu acho que eu teria que coletar, a princípio, acho que fundamentalmente seriam os checklists que eu vou ter que utilizar e fazer uma análise mais profunda comparando com o feedback que o aluno vai oferecer. Eu acho que... O senhor perguntou quais instrumentos de pesquisa, né? Isso, isso. Bom, ia ser uma pesquisação, não seria, pode ser in, entrevistas, né, perguntar para a gente saber é, o outro lado da pesquisa, como eles se sentem, né, em relação a todo esse contexto de a esse contexto avaliativo. É, deixa eu pensar outro, além de entrevistas. Ah, não me vem nada aqui à cabeça, o senhor tem alguma sugestão? <risos> é, mas você já, você entrou já no assunto bem, né, você falou aí o termo pesquisação, eu acho que isso poderia ser um modelo metodológico interessante, né, porque você seria a própria professora pesquisando o contexto, não é, então você entraria com uma proposta de inovação, né, de, de interferência, né, de, de modificar um contexto a partir de uma nova proposta, e você investigaria possíveis efeitos, possíveis resultados dessa nova proposta, né, sobre o contexto que você está atuando. Então, eu, eu sem dúvida, eu acho que você poderia usar os, os próprios checklists, concordo com as entrevistas, né, e também acho que isso é interessante, se você está falando em aprendizagem, você verificar, na medida do possível, se de fato houve aprendizagem, quer dizer, você vai ter que pensar o que é aprendizagem para você. Sim. Que tipo de aprendizagem, né? Você está propondo que essa sua avaliação formativa colabore e, e você poderia medir isso, né? Fazer uma avaliação inicial do contexto dos alunos e uma avaliação final, por exemplo, né? Ok. E ver a diferença aí de resultado de aprendizagem entre essas duas avaliações. Uhum. Né? Uh, você poderia fazer diários, diários do professor, sim, por sim. exemplo, diários dos alunos, né? Todo, todo aquele instrumental que a gente traz quando fala da pesquisação, né? Porque a pesquisação é você entra no contexto, faz uma proposta de intervenção, reflete sobre os resultados e você faz uma nova intervenção, quer dizer, são ciclos, muitas vezes, que você vai utilizando dentro de um contexto. Sim. E aí você precisaria de um tempo maior não apenas dez encontros, né? mas fazer uma pesquisa um pouco mais longitudinal, para você poder observar melhor a, a ocorrência de resultados de, de mudança uhum. nesse contexto. Aí okay. fica, então, fica aí para os planos futuros. Maravilha, né? obrigada. Tá bom. Bom, é, você tem alguma coisa para me perguntar? Alguma coisa que você queira me perguntar? O senhor gostou <risos> da pesquisa? <Gostei. risos> Gostei, tá, tá muito boa, muito interessante, viu? E outra sugestão é que você divulgue a sua pesquisa, tá? Por meio de apresentações em eventos e publicação Sim. ou publicações, tá? Perfeito. E é muito importante fazer isso também. Okay. Obrigada. É isso, muito obrigado pela, pela sua conversa hoje aqui, espero que você continue sendo uma pesquisadora em avaliação. Obrigada, com certeza. Ok. Obrigada, Douglas. É, eu acho que a Valma vai continuar assim, porque agora o bichinho da avaliação já ficou, então agora ela <risos> continua. Muito obrigada, Douglas. Acho que realmente você, você contou coisas muito importantes que dá para fazer um aprimoramento, melhorar, sim. Muito obrigada. Vou okay. passar a palavra, então, para a professora Bruna fazer as considerações dela. Bruna, novamente, muito obrigada. Eu vi que você caiu, voltou, caiu, voltou, fica aí. <risos> Obrigada, Bruna, a palavra é sua. Obrigada, Gladys. O mouse, ele não tem botão. Aí eu fui passar para a esquerda, ele fechou a janela. Aí foi problemas tecnológicos mesmo, né? Assim como o Douglas, gostaria de agradecer o convite, tanto da Gladys quanto da Valma. Foi um prazer ter acesso ao produto final da sua pesquisa, que muito me intrigou. Inclusive, eu havia sugerido né, a continuidade do seu trabalho de realizar uma pesquisação, depois você vai ver no textinho, para ver como que isso funciona na prática, porque a gente sempre fica, às vezes, no campo das ideias, quando chega, mas e a prática, que é o nosso maior desafio, inclusive, como você colocou nas suas considerações finais, é, a gente tem muitos fatores limitantes, mas a gente também não pode tomá-los como uma parede que nos impeça de praticar de fato, de tentar mudar essa realidade dentro da qual a gente está inserida. A Sim. ideia, Valma, é da gente dialogar, a partir dos meus comentários, algumas ponderações feitas pelo Douglas é, foram ao encontro do que eu havia pontuado, então eu vou passá-las, já que ele pontuou, e sempre quando você se sentir é, à vontade, pode me interromper também, porque a ideia de diálogo e não de entender isso daqui como um juízo final do seu trabalho, né, a gente Obrigada. vai tentar trabalhar formativamente para tal os nós, tanto do meu ponto de vista quanto do seu. É, inicialmente, então, eu gostaria de reforçar a importância do seu objeto de estudo para o campo da avaliação, seja da educação de um modo geral, ou então da linguística aplicada, eu acho que essa relevância a gente tem que pontuar, tem que levantar e tem que evidenciar, uma vez que ela busca mostrar uma possibilidade de realização de um trabalho pedagógico orientado pela união de duas naturezas da avaliação, somativa e formativa, com vistas, com base na LOA, ao desenvolvimento da aprendizagem do estudante. E às vezes a gente sempre vê trabalhos evidenciando somente a formativa em detrimento da somativa, quando na realidade um trabalho conjunto entre as duas naturezas podem é, efetivamente potencializar a, e fortalecer o aprendizado de um modo geral. Eu acho que você avança na construção, na execução de uma pesquisa científica ao considerar, então, não somente os benefícios da avaliação formativa né, para a promoção do aprendizado, mas também reconhecer que os objetivos e a finalidade da avaliação somativa também são importantes nesse processo. Como eu disse na sua qualificação, eu não acredito que uma visão polarizada entre essas duas naturezas possam trazer contribuições. Mas a partir do momento que você se propõe a atar o nó, os nós, e nesse sentido, considerar a união delas, você acaba abrindo um leque maior é, de possibilidades para favorecer o aprendizado do seu, do seu estudante. É, além disso, algo que eu pontuei aqui também, é, no seu contexto de trabalho, você trabalha com ensino médio integrado e com proeja. E muitas pesquisas, principalmente do campo da educação, pontuam muito a necessidade, reforçam na realidade, a necessidade de haver pesquisas é, que consideram a avaliação dentro do PROEJA, porque são pessoas que já tiveram é, que interromper os seus estudos anteriormente. Então, quando você traz essa proposta de união entre as duas naturezas, é, essa modalidade de ensino pode muito se beneficiar com é, o que o seu trabalho trouxe, né, o que o seu trabalho contribuiu. Sim. Então, nesse sentido, eu reforcei que a sua pesquisa vem justamente trazer contribuições ao se propor em construir uma proposta de um hipotético bimestre, no qual o ciclo da LOA foi adaptado ao seu contexto de pesquisa, tomando como referência o exame externo do PAS. Uhum. É, outra consideração inicial que eu gostaria de fazer, no sentido de parabenizá-los, tanto você quanto a Gladys, pelo desenvolvimento da pesquisa, é que é, o que a gente observa, né, isso aqui é muito evidente em, em Brasília, e eu vejo isso na minha cidade, no interior de São Paulo, que as pesquisas inclusive já demonstram isso, né? as pessoas ou as escolas têm um olhar mais técnico para avaliação, principalmente quando a gente fala de avaliação externa. O que que isso acontece? Quando os dados chegam até a escola e eles não são trabalhados formativamente, seja por meio da avaliação institucional, porque se a gente não trabalha esses dados que chegam e simplesmente a gente interpreta em termos numéricos, o que, que a gente vê? A, a escola transformada em uma vitrine de aprovação é, dos alunos. Então a gente vê aqui em Águas Claras, onde eu moro, outdoor com nome de aluno que, pa, pa, é, que passou em tal vestibular em tal lugar. Ou então no muro da escola pintam-se as fotos dos alunos com a universidade e o lugar onde eles passaram, né? então tudo isso nos traz uma reflexão também sobre essa relação que você trouxe da LOA, que eu, eu acabei fazendo um paralelo muito com a relação que o Luiz Carlos de Freitas da Unicamp traz em relação à avaliação externa, a institucional e à em sala de aula, dentro de um processo cíclico, e é o que você trouxe no seu trabalho também, quando uma das engrenagens não funcionam bem, isso vai acarretar influências para os outros níveis da avaliação. Então, se a LO, ela acaba não sendo praticada, utilizada, a avaliação, mesmo realizada em sala de aula, vai acabar tendenciando para essa cultura de avaliar para notas ou para exames que é, tem se instaurado, né? Então, é, gostaria de dizer, com base nessas considerações, que o seu trabalho é extremamente relevante para as áreas citadas anteriormente, que foi um prazer lê-lo e ter aprendido com você. Inclusive, quando eu vi os seus gráficos, eu falava, meu Deus, como que ela faz assim tão visualmente? Eu sou muito visual. Então, isso acabou me intrigando em querer aprender. né? Então, foi um processo de fato de, de aprendizado e os comentários que eu vou fazer não é no intuito de tirar o mérito do que você fez, mas de contribuir, e aí eu fica acho. a critério seu e da Gladys é, levar adiante ou não as considerações. É, algumas considerações técnicas, bem poucas, que eu vou fazer agora, eu achei os seus elementos pré-textuais muito bem organizados, então visualmente, para o leitor, é um trabalho muito agradável, e isso acaba nos impulsionando a querer ler. Às vezes eu colocava, hoje eu vou ler 15 páginas, aí quando eu via, eu já tinha lido 20, que é o que o Douglas falou, a sua escrita ela é muito fluida, então ela, ela nos, de uma forma ou de outra, nos cativa. É, assim como ele colocou também, eu senti falta, mas isso olhando a parte já da análise, só em termos de consideração técnica, de você especificar em nota de rodapé, por exemplo, é, onde está a ficha, a rubrica, o checklist que você usou, a qual apêndice ele se refere ou então em que página ele está? Isso facilita muito o, o processo de ida e vinda dentro do, da sua pesquisa. Eu peço desculpas, eu acredito que na hora da formatação isso pode ter se perdido, porque eu tinha feito isso sim, essas menções, mas, e, e a ideia era essa, facilitar mesmo esse vai e vem, até não queria é, colocar tantos apêndices, mas se eu colocasse aqueles textos longos no, no decorrer do texto, ia ficar complicado de ler, de compreender, ia ficar meio misturado, então em algum momento se perdeu, então eu peço desculpas por isso. Não, sem problemas. Na realidade, não achei tanto, eu acho que um trabalho da natureza e complexidade do que é a sua pesquisa, se fossem poucos, talvez eu estranharia. Então, é interessante você manter os apêndices e os anexos, mas essas questões tecnológicas acontecem e são muito comuns, né? Com relação Sim. ao seu resumo, fica só uma sugestão de reorganização, porque quando uhum. você mencionou sobre... A avaliação orientada para aprendizagem, aí você cita os autores, foi o pilar para que o objetivo fosse alcançado, e toda vez quando eu leio um período, eu reflito sobre ele, aí eu, aí eu pensei, qual será o objetivo dela, porque você colocou o objetivo só um pouquinho mais a seguir, então aí eu organizei o seu texto de forma que ele ficasse talvez assim. A avaliação orientada para aprendizagem foi o pilar para que o objetivo, vírgula, investigar a harmonização no uso da avaliação formativa e da somativa no primeiro ano do ensino médio integrado do curso de controle ambiental fosse alcançado a partir das adaptações necessárias ao contexto. É uma questão uhum. mais de reorganização textual para facilitar a leitura e o entendimento da sua proposta. Perfeito. Na página 16, na sua introdução, teve uma parte que, não sei se foi uma interpretação equivocada minha ou se de fato aconteceu no seu texto, quando você diz assim, não concordamos com tal visão, pois voltar às práticas pedagógicas para além do curso técnico, e aí quando você fala não concordamos com tal visão, eu retomei a visão anterior, Uhum. E a ideia anterior, pelo que eu entendi, é de que existem no seu campus professores preocupados com a desconfiguração do M, uma vez que existe certa tendência em voltar à prática pedagógica para o vestibular. E aí, quando você diz não concordamos com tal visão, eu me questionei se, vocês, se você, no caso, não concorda com, que, com essa preocupação dos professores. É, é... eu não concordo que... É, voltar o curso também para uma prova externa como Paz PAS possa desconfigurar o ensino técnico porque é, ele não é a parte única do, do curso, né, não é, apesar de ser um curso técnico, ele também é um ensino médio, né, então é, a ideia de trazer esse olhar para essas outras avaliações também traz esse olhar é, mais amplo, né, que o aluno possa vir a ter, e hum. não desqualificando ou menosprezando de forma alguma o olhar técnico do curso. Não, tranquilo, então foi só uma, um, uma pontuação que eu faço para você dar uma olhadinha depois, para que o tá. sentido acaba não se perdendo, tá bom? Perfeito. Aí o Douglas pontuou algumas coisas, eu vou passar e vou para o capítulo metodológico. Também gostaria muito de agradecer ao envio impresso, é uma sensação muito boa. Eu tive que me adaptar às tecnologias para fazer aquela correção controlada no Word, mas a minha preferência mesmo sempre foi pelo, pelo papel. É, no capítulo metodológico... Eu sempre falo para os meus orientandos e orientandas que é um capítulo essencial na pesquisa, um dos pilares, né, até mesmo porque ele é um capítulo. Quando esse pilar ele não é tão bem construído, o processo de levantamento de dados e análise acaba ficando fragilizado também. E aí, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar né, tanto você quanto a Gladys é, pela organização, pelo cuidado, pelo detalhe e forma clara que vocês tiveram em construir um, um percurso metodológico, né? E eu acredito que aqui nesse capítulo também vocês conseguiram atar os nós, de modo que não houvesse dúvida sobre aonde é, você gostaria de chegar. Eu acho que ele está bem organizado, você tem essa capacidade de envolver o leitor num um texto descritivo. É, de forma que a gente consiga visualizar todo o contexto planejado e a sua intencionalidade como pesquisadora. Assim como Douglas colocou, os quadros e figuras ajudaram bastante nesse processo de interpretação das informações, e além disso, eles acabam revelando também é esse poder de síntese de ideias que você tem e que contribui muito na construção de um texto acadêmico do gênero é, dissertação, né? Uhum. É, na página 27, tem um parágrafo, quando você diz assim, para operacionalizar o ciclo da LOA, e aí, quando eu bati o olho, eu já vi LOA, é, bem pro, três vezes o, o uso da LOA é, em, em período próximo, e Sim. aí eu, eu sugeri é, uma adaptação do seu texto, vou ler agora, pode. e se você concordar, siga, senão pode manter também. Mas eu acho que talvez é. eu, a, evitar esse, esse tipo de repetição deixe o seu texto mais fluido ainda, né? A uhum. minha sugestão seria, para operacionalizar o ciclo da LOA, é necessário investigar o contexto de pesquisa e suas necessidades, bem como definir os elementos essenciais da avaliação orientada para aprendizagem podem ser inseridos no dia a dia das ações pedagógicas para que, por último, haja possibilidade de operacionalização do referido ciclo de forma prática. Ficaria só a sugestão mesmo para evitar o uso de, da repetição. É, aqui uma outra sugestão na página 36, mas uma algo bem, bem pequeno, e agora eu gostaria de conversar com você, dialogar, é, entrando já no seu capítulo teórico. De um modo uhum. geral, eu vi que você trouxe autores de distintas épocas, e isso não é menosprezando, mas pelo contrário, ressaltando é, essa qualidade do seu texto trouxe inclusive autores da década de 70, quando você cita Bloom, Hasting e Manaus, né, de 1971, que já traziam riquíssimas contribuições para a discussão acerca do campo da avaliação. É, no seu texto, eu não coloquei aqui a página, mas a citação que você faz deles é a seguinte, provas, trabalhos e outros instrumentos avaliativos podem fazer parte da avaliação somativa e também da formativa, pois as ações e o processo os transformam, e não instrumento de forma isolada. E isso me levou a refletir porque há muito tempo já vem sido discutida essa questão da avaliação, do novo olhar ao processo avaliativo, né? Mas a, sen a sensação que, que me dá ainda é de que ainda falta muito a se fazer para que essas ideias se concretizem. Eu queria saber se você tem essa impressão, como professora do, do IFB, que, dá, uhum. que trabalha em diferentes níveis, é, por que, que você acha que muito já é discutido há, tão, há tanto tempo, porém ainda parece que, que existe é, esse bloqueio ou essa dificuldade de colocar em prática todas essas ideias que contribuem para o desenvolvimento das aprendizagens? Bom, é uma questão assim, que eu tenho refletido bastante desde que eu comecei a estudar sobre avaliação. É... Bom, minha opinião, nada cientificamente comprovado, mas, primeiro, a gente vem de uma cultura de avaliar tradicional, aquela que faz prova e tem nota. A gente vem desde criança sendo exigido dos nossos pais que tiremos notas boas, né? Se não tem nota boa, não tá bom o negócio. E a questão da aprendizagem, ela sempre vem sendo atrelada a essa nota. E a gente sabe que ela não acontece necessariamente. Enquanto professor, a gente vem dessa cultura avaliativa, desse formato avaliativo. E na universidade, muitas vezes, isso se repete. Comigo se repetiu. Então, as notas eram referencial de que estava bom ou estava ruim. E aí, a maioria dos cursos, de, dos cursos é, de licenciatura, pelo menos eu não tive também, e eu vi que é, é, nem todos têm, é um curso, um, uma disciplina voltada para avaliação. Né? Isso é fundamental para que esse letramento em avaliação, esse olhar avaliativo, ele seja é, é, instigado né, nesses professores. Então, o letramento em avaliação, ele por vezes não acontece na universidade. E aí o professor vai, pro, vai a campo, né? vai a trabalho, e o que ele faz? Ele reproduz o que ele viveu durante muitos anos. né? E... É, é, de certa forma, uma zona de conforto. É mais confortável fazer assim, porque ele já vem com essa prática há muitos e muitos anos. E aí, é, eu mesma tenho uma experiência de que... É, eu fiz uma, uma palestra no meu campus, e eu estava falando sobre avaliação formativa, e quando eu falei que a aprendizagem era mais importante do que notas, eu fui questionada por alguns professores dizendo que o vestibular não é assim, né? Então, essa ideia antiga de que somente as notas têm um retorno potencial, né? Digamos assim, é... essa questão cultural, a falta de letramento em avaliação são, são um ponto-chave nesse processo. Infelizmente... É, lembra que eu falei na minha apresentação de fazer coisas novas, né? eles que façam nova todas as coisas, nem todos estão dispostos a isso, infelizmente. Então, há necessidade desse letamento em avaliação, um ciclo que precisa ser quebrado cultural, de que avaliar é apenas fazer uma prova e ter uma nota. É a minha opinião. Concordo com sua opinião, inclusive no doutorado, quando eu pesquisei, foi o curso de letras espanhol do antigo Taguatinga Centro, né? É, eu utilizei o termo aprendizagem da avaliação, mas seria mais ou menos nesse sentido, né? De fato, é, os professores em formação inicial não têm disciplinas voltadas para discussões aprofundadas sobre a avaliação, quando isso acontece, normalmente são disciplinas do último semestre, ou então, quando a temática avaliação aparece, ela vem como último item da emenda. Então, são reflexões que a gente precisa fazer também. É, dando uhum. prosseguimento, na página 44, só um comentário mesmo, quando o Douglas, inclusive, falou da avaliação em pares, e você comentou, uhum. é, eu acredito que, muitas vezes, essa insegurança e o desconforto que existe, é primeiro, levando em consideração que você acabou de falar, a gente quase não vivencia em nosso processo de escolarização, inclusive na formação inicial, a avaliação em pares. E quando a gente não tem acesso a critérios e rubricas bem claros e bem definidos, em que que, como que eles vão fazer isso daí? Eles acabam respaldando a avaliação do colega em comentários superficiais ou de natureza mais relacionada à atitude, a comportamento, né? É uma reflexão que a gente também precisa fazer para começar a utilizar essa estratégia de aprendizagem é, em benefício do, dos estudantes de um modo geral. Na sua análise de dados, é, na página 57, uma sugestão que eu coloquei quando você apresentou aquele quadro sobre as uhum. habilidades, é, de você trazer os dois próximos parágrafos após a tabela realocá-los para antes, porque uhum. é quando você explica a organização da tabela, né, dos cinco grupos que você criou, e aí, é, uma pergunta que eu fiz, né, esses cinco grupos foram criados com base em quê? Se você utilizou alguma espécie de categoria, quando você leu a tabela apresentada no PPC do curso, e aí você reorganizou com base nesses outros grupos. Então, são informações importantes que você traz, que talvez se você realocasse antes da tabela, facilitaria a análise do, do seu leitor em relação a ela. É apenas uma sugestão em relação à posição, tá bom? E outra Obrigada. questão mais técnica que eu observei, você colocou que... É, são descritas oito habilidades e nove bases tecnológicas. Eu não sei se isso é no PPC ou aqui na sua tabela, porque quando eu fui contar, a sua a tabela traz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete habilidades, né? Aí não sei se foi uma questão de interpretação minha ou talvez de número que você colocou. É no primeiro, é no parágrafo da página 57. Primeiro, é, oito na verdade, verdade 19... conhecer, usar uma, usar duas, compreender três, identificar quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, você fala com relação aos nomes, né? Ah, conhecer e é usar, porque... você usou as duas, entendi. Não, não, é. conhecer e usar é uma, hum. usar a língua inglesa é outra, compreender diálogo é outra identificar e compreender ah, tá. outra, aplicar os conhecimentos, desenvolver estratégias, ler textos técnicos e familiarizar-se com diferentes. Não, tá certo. Agora que eu observei direitinho aqui nessa primeira parte da página 58, tem duas, eu não tinha visto isso, essas isso. duas. Eu contei como se fosse isso. uma apenas, ok? Tudo bem. É, deixa eu vir aqui. Avançar mais para não ficar repetitivo. Ah, é, em relação ao plano de ensino elaborado por você, eu também gostaria de ressaltar que ele foi bem interessante, o modo como você o trouxe, é, deu para observar uma ordem de complexidade nos objetivos propostos, eu acredito que isso facilite muito o processo de aprendizagem, e aí no item uhum. avaliação, quando você fala que o aluno ele será avaliado informalmente, formativamente, aí eu me perguntei em que medida você... É, fará uso da avaliação formativa para fazer uma análise das produções em sala de aula, das tarefas em casa, se você pretende dar uma oportunidade de correção dos erros, de refacção das atividades, é, como que você vai fazer da, da avaliação formativa um meio para você poder avaliar essas produções e tarefas dos alunos? Uhum. Ou seja, as avaliações de, oferecimento, de fornecimento de feedback, como que a avaliação formativa apareceria nesse processo? Bom, a avaliação formativa, por meio do professor, ele, ela entra por meio dos checklists, porque... É, é lá que a gente consegue fazer todas as anotações de dados e evidências do que o aluno está aprendendo e de sua participação, porque muitas vezes a participação do aluno já traz um, uma forma para que nós possamos avaliá-los, né, se eles estão compreendendo ou não, e aí diante desses checklists e a análise, né, a compreensão desses checklists pode ser oferecido feedback para os alunos e também para as estratégias formativas de ensino, quando o aluno tem que... É, preencher a ficha de revisão e entregar para o professor, ou quando ele faz o exit slip ali, que o passe passo na saída, né? Então, todos esses, é, o feedback do aluno para o professor, como são muitos, ele precisa ser reorganizado de outras formas. Então, essas foram as formas que eu encontrei para que eu pudesse receber esse feedback dos alunos, e juntamente com o feedback que eu tenho anotado lá nas checklists, unir os dois e fornecer evidências para esse aluno, para que ele me melhore. Não, perfeito. É, deixa eu ver aqui, na página 80, é, algumas uhum. palavras às vezes me chamaram a atenção quando você diz assim, para esse primeiro momento sugiro uma atividade um pouco dinâmica, em um outro momento posterior, na 85, você diz que essa aula é a primeira com interação com a língua estrangeira moderna, por isso é um momento mais simples. Esse mais simples e um pouco dinâmica me chamou a atenção porque parece-me que tira um pouco da grandeza da sua proposta. É, tendo em vista a complexidade que é, eu penso que por mais, entre aspas, simples que seja uma aula, existe um uhum. nível de complexidade tão grande por trás, que você até mesmo comentou na sua apresentação oral, que a gente tem que reforçar e valorizar mesmo esse processo. Então, aí, uhum. como uma sugestão, eu colocaria mais dinâmica. Ao invés uhum. de, de Na verdade, de... o que eu acho, eu, eu não soube utilizar bem as palavras. Quando eu disse pouco dinâmica, era no sentido de movimentar, de correr, de pular, é, menos é, agitada, digamos assim, porque isso não faz muito parte do perfil do, do aluno do, uhum. do ensino médio, né? Eu vou colocar, Agora... sugiro uma atividade dinâmica, sem muita movimentação, ou algo assim, uhum, para te ajudar. É, com relação à descrição das suas, das suas atividades, é, eu só não sei, aí entraria mais numa questão da língua portuguesa. Quando você vai descrevê-las, às vezes você usa o futuro do pretérito, em seguida você usa o presente simples e em alguns momentos o futuro simples. Não sei se seria o caso, Aí teria que conversar com a sua orientadora, se é interessante manter um tempo verbal quando você vai descrever a, os encontros, as atividades, os passos a os passo, a passo. É, porque até mesmo quando a gente vai fazer uso de material que, que dá orientação sobre o que fazer e como fazer, normalmente a gente vê o uso de orientações no, no presente ou então às vezes no futuro. Ou padronizar, é só uma questão mesmo que eu observei, que não sei se seria o, é, tão relevante assim para vocês analisarem. Mas fica só uhum. uma sugestão de dar atenção a isso. É uma ótima sugestão e eu observei isso enquanto escrevia. É, é difícil, Porém... né, Valma? É, é um grande desafio, é. porque você precisa dizer o que ele vai fazer diante do que ele fez, o que será feito ainda. É. Então, é, esses tempos verbais, eles acabam se misturando para tentar trazer essa clareza de sequência de atividades no que foi proposto. Então, eu entendo... É, eu, eu pensei muito sobre isso ao escrever, e quando eu escrevi, eu achei que desta forma ia facilitar mais o entendimento de sequência de atividades propostas diante do que foi usado do proposto, fazer em sequência. Então, por isso que eu usei esses três tempos verbais. Mas Não, eu sem concordo... problema algum. Seria uma questão mais mesmo só de, de pontuação, né? Mas eu acredito que talvez essa sua decisão tenha sido a mais sensata mesmo. É, na página 93, quando você diz assim, durante a execução da atividade, a professora se aproximaria dos alunos para ajudá-los, ofereceria feedback àqueles que ainda não receberam, utilizando o checklist 4 para finalizar as anotações, e faria os registros diário, diários de desempenho dos discentes. Aí, quando eu li, eu me perguntei se você conseguiria, de fato, fazer tudo isso, todos... os todas essas ações de forma atenta e com cuidado em uma única aula. Uhum. Ou é. se você levou, levou isso em consideração, porque o preenchimento de checklist, daqueles itens, para você fornecer um feedback é, real daquilo que o estudante, uhum. do real estado, condição da aprendizagem dele, Parece-me que nos exige mais atenção e cuidado, né? Não sei se seria uma dificuldade minha de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e talvez por isso eu tenha refletido um pouco sobre esta parte. É porque aqui é, fala é, ofereceria feedback àqueles que ainda não receberam. Isso é uma continuidade é, de anotações de evidências, né? Na aula anterior. Esse feedback foi iniciado e, ao ser feito, foi anotado no checklist para que o professor pudesse se organizar para quem já recebeu e quem não recebeu. Então, essa já seria a segunda aula em que o professor deveria ter um olhar atento àqueles que ainda não tinham recebido então, seria um número menor de alunos, porque não é possível, a gente sabe que no dia a dia de sala de aula não é possível, com turmas de 30 alunos, oferecer feedback a todos os alunos uhum. em todas as aulas, né? Então, seria mais um início na aula anterior, uma continuação até o momento presente, e, bom, é, a ideia seria dividir, essa já seria a segunda nota, e em relação a, aos registros diários, todas as aulas a gente tem um registro ali dos checklists nem sempre a gente consegue fazer de todos até porque todos os alunos, nem todos os alunos participam, mas é algo progressivo que a gente vai anotando até para ver olha, esse aluno aqui nunca participou esse aqui já participou então com esse feedback individual seria de pouco em pouco durante diluído nas aulas Ah, perfeito, Valma inclusive você já acabou respondendo a minha próxima pergunta né? É... Aí, por fim, para finalizar, é, um outro desafio também é como avaliar diante disso que você acabou de falar informalmente os estudantes, né, pensando em salas numerosas. É essa paciência, e esse processo que a gente tem que fazer, de que não é em uma única aula, mas de Sim. forma processual. E é interessante que vocês trouxeram essa ideia de avaliação informal para o trabalho, porque às vezes a gente já reprova o aluno, no início do, do semestre letivo. Em que sentido eu falo isso? A professora Benigna Vilas Boas, da UNB, já é aposentada da Faculdade de Educação, ela coloca muito isso, que às vezes a gente já vem com um preconceito do aluno até mesmo em conselhos de classe, que o aluno é assim, é X, é A, é Y, e quando a gente tem esse primeiro contato com o aluno, informalmente, por meio da avaliação, a gente já às vezes acaba definindo o rumo dele no processo de, de ensino, né? Então, esse, essas suas considerações reforçam muito uma ideia que vai ao, ao, de encontro a isso aí. Bom, Valma, é isso. Eu acabei fazendo as perguntas já durante o texto, de uma forma dialogada. Fiquei muito satisfeita com, com as respostas e com a sua maturidade como pesquisadora para defender sua ideia e explicar os porquês. Obrigada. Muito obrigada, Bruna. É muito, muito interessante essa, essa sua última colocação e a pura verdade, né? É da questão da, do pré-julgamento, né? É, isso acontece bastante, infelizmente, e de novo a gente cai na questão do letramento e avaliação que o Douglas tinha mencionado, né, a importância desse letramento. Bom, agora nós, é, é, Valma, você quer comentar mais alguma coisa? Se você não, não, quer, não acho, sobre não. a pesquisa, eu queria dizer que agora era o horário do lanche, eu tentei enviar para todos um lanche, todos da banca, sinto muito pelos colegas que estão assistindo online, não consegui mandar para todo mundo, infelizmente a Bruna não recebeu, não deu certo, peço desculpas, espero que o professor Douglas tenha recebido o lanche que eu mandei, professora Gladys eu sei que recebeu, foi isso foi... aí. Então, na hora da deliberação, aproveita <risos> o lanche aí, gente, que eu também vou aproveitar já já o meu. Agora eu entendi. Quando eu estava começando, eu estava para entrar na defesa, tocou o interfone aqui do meu condomínio, e disse, ah, tem uma cesta aqui para o senhor. Eu falei, olha, deixa aí na portaria que eu vou entrar numa aula agora. Mas eu posso buscar isso agora. É. na portaria, se não comeram. Se não comeram, né, Douglas? é. é. A Valma é, mandou para todos nós uma delicadeza. Muito obrigada, Valma. Muito gentil. Vou Correndo. lá buscar o que depois. Então, agora eu vou pedir para o é, Abrantes fazer, então, o nosso teletransporte. É, quem. Opa! Ai, que nervoso! Top que nervoso! Né? <risos> Muita, muita sabedoria Muito obrigada é Nossa Amiga, arrasou agora. Você argumentou super bem Oi Cris, Estou... não estava te ouvindo Você argumentou super bem Que participação ativa. Linda, linda, linda Que Numa bom Nossa, e, e a pesquisa Está linda, eu sabia Que ia ter muitos elogios Muito. Obrigada lindo. Maravilhosa. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Você é um, um grande exemplo para mim. Foi muito importante a sua participação. Você sabe, né, Cris? O quanto, o quanto foi agradável ter você durante todo esse percurso, tanto que você me ajudou. Então, você, Anitta, você Carol, é mim. todo mundo, né? vocês, é... A gente uhum. vai ser supervisor. Obrigada, -se um Suyane. Estou aqui ouvindo os gritos dela. Ela não está muito <risos> Ela falou, Não quer te amar alma. Piscina. Foi, não. não. <risos> Elô, querido. Obrigada, Maria Olá, Antônia, Rebeca. Sua linda, gente, eu não sei ligar essa câmera. Toda vez, né, aqui de novo. Parabéns, não. você está ajudando demais, garota. Obrigada, Foi Mayara. Muito lindo. Que bom, você gostou. Gostou. Eu, eu e Mayara estamos aqui só comentando a cara de satisfação da Gladys o tempo inteiro. Arrasou, arrasou demais. Estamos não orgulhosos. E agradar a Gladys e deixá-la orgulhosa é, é encher os nossos corações de alegria, né? Porque quem conhece a Gladys sabe o tanto que ela é especial e querida. Com não. certeza, é verdade. Parabéns, Valma. Parabéns, não, obrigada. Não, não, não. Será? Eu, acho que... <risos> eu falei aqui para meu, meu, a minha família, Cris, de você Que você passou com louvor e distinção Que eu nem sabia que isso existia Eu achei tão chique e bonito <risos> Mas por mim a sua passaria também, viu? Porque pelo que eu vi e a relevância da sua pesquisa, minha filha Agora dá Obrigada. até uma pro doutorado, né, não é não? Viu só? Foi uma, foi uma sugestão. Né? Eu acho que você tem muito potencial para isso. E você estava tão linda, tão plena, argumentando né? tão bem. Que bom, oi, amiga. <risos> oi, Anitta. Que linda, viu? Estou emocionada aqui, viu? Obrigada. Eu vi que vocês participaram ativamente aqui do chat, me deu tanta força que estava dando tudo certo. <risos> Não, você arrasou, amiga. Nossa, essa banca é maravilhosa. Demais, né? É o que eu falei? Pô. Pronto, tirei. É porque eu não estava conseguindo entrar no computador, pelo computador. Isso foi uma das coisas que eu escrevi nos meus agradecimentos é que o quão é importante ter uma banca que contribui para a nossa pesquisa, né? Nós, estudantes, isso. a gente passa por tanto medo, tanto receio de ir para uma banca que vai né, deixar a gente, sei lá, com o coração partido ou preocupada, mas uhum. não, essa banca foi perfeita, porque eles fazem contribuições riquíssimas e em momento algum deixa a gente inseguro, isso. né? Eles estão sempre só, falando só que... assim, olha, que... isso aqui é bom, é. faz assim... É, eu vi que foi um diálogo mesmo, né? Sim, Foi mais sim. crítica construtiva, coisa que... Eu Eles são muito é respeitosos que e queridos. É. E a Ainda questão bem. do tema, né, amiga? Foi uma avaliação formativa, né? Vamos, vamos explorar esse tema aí. Vamos, o ele, precisamos. O professor, ele sabe dar feedback, né? Ele tava estava questionando feedback, ele sabe dar um bom feedback. Sabe. Muito então, vamos ver você, maravilha. Suiane, Mariana... Ah, meu computador que voltou. Verdade, Maria Antônia, a gente aprende demais com as bancas. Eu estava tava conversando com a Cris, né? eu falei, ah, eu quero uma banca, assim, hum. Eu quero essa banca para mim também. <risos> não, como é bom ter uma banca assim. Eu aprendi tanto é, na minha qualificação. Aprendi Ui. não apenas como a avaliação, né? Como... como um grande exemplo de avaliar daqui para frente, né? Uhum, Porque uhum. muita gente vai para uma minha banca tão vai para uma banca tão, como é que fala? Sei lá, é, bravo, né? Parece que só está lá para brigar e para falar que é assim, assim, assim, assado. E essa uhum. banca não, mostrou, né? Deu um show aí de como uma banca pode é. ser pode tão discutir, especial, né? que ele uhum. lida e cultiva no processo de ensinar a né? Apesar Sim. de uma banca é, de com cunho formativo, porque já vale um trabalho final, eles conseguiram ser formativos durante a avaliação isso é lindo de ver, né? É isso que a gente fala aqui no meu, na minha pesquisa. Bom, eu né? acho, Valma, também que a forma tão respeitosa, né? Assim, uhum. que eles traçaram. Foi... Eu achei o Douglas, eu não conhecia esse professor, gente. Achei a Bruna também, mas o feedback do Douglas foi muito lindo. Tudo gente, estamos que de que volta. Falaram. Estamos de volta. Bruna, você ia comentar alguma coisa? Você quer comentar depois? Ah, Eu tava... Pode ser rapidinho. Vamos. É. O IFB ele criou uma comissão para a elaboração das diretrizes de avaliação. Foi em 2016. Eu coloquei dados em 2017. Mas ela ficou parada. O documento não foi aprovado até hoje. né Fica essa reflexão sobre uma temática tão importante, um documento tão rico, importante, que ainda não foi levado adiante. Não sei Legal. se você sabia, mas parou, não, não sabia. Não Sim. Então, aí uma candidata para a comissão aí, hein, Bruna? <risos> Bom, Eu e a Bruna. É, a Bruna também, claro. Bom, é, nós é, queria informar, então, o resultado da de, deliberação, de essa palavra é difícil de falar, Valma é, foi bem difícil, porque a banca não sabia se te aprovava ou não. Ai, é meu complicado. Deus, meu coração. Estou brincando. Bom, a banca deliberou, né após as considerações, né é, levando em conta também que há ajustes a serem feitos, mas são pequenos ajustes que vão ser feitos dentro do tempo que você tem tranquilamente. Então, a banca considera o seu trabalho aprovado, então agora você pode usar o título de Mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, tá? Pela alegria. Parabéns, pena que a gente não está presencialmente, mas eu queria, antes de passar a palavra para você, eu queria assim, agradecer muito o olhar do Douglas e da Bruna, uma banca excelente, lógico, né, nós escolhemos a dedo porque a gente sabia da importância do olhar, tanto do Douglas, que, que tem uma trajetória dentro da avaliação que é imensa, quanto da Bruna, que também trabalha com avaliação e que conhece muito bem o IFB. Então, essa essa essa junção de olhares foi incrível, foi maravilhosa. Então, eu agradeço demais a contribuição e tenho certeza que a versão final da, da, da Valma vai ficar excelente e vai se tornar um trabalho de referência, inclusive dentro do IFB e dos IFs que têm tido cada vez mais trabalhos sobre avaliação dentro desse contexto da, da educação básica tecnológica. né? É, Val, eu queria falar para você que eu estou muito orgulhosa de você, é, do seu caminhar. Eu acho que nosso caminhar não é muito longo, mas eu estou super orgulhosa, porque eu sei que profissionalmente, acad academicamente, você cresceu demais, né? não só na elaboração do texto, mas a questão da maturidade mesmo, né? como a professora Bruna falou, sua maturidade acadêmica, seu crescimento foi impressionante, um progresso imenso. Então, eu estou muito orgulhosa e muito feliz de ter feito parte disso. Então, eu queria te agradecer por ter me dado a chance de caminhar com você. Foi muito bom, aprendi muito e foi muito bacana. Pessoalmente, eu também estou é, muito orgulhosa de você, porque eu sei as dificuldades pelas quais você passou, assim como muitos e muitas dos seus colegas aqui, né, que estão assistindo, a gente sabe da sua garra, da sua força, e que você continue assim, porque eu acho que uma pessoa guerreira como você é, vai fazer toda a diferença no EFD, né? com a sua, a, sua, a, a sua determinação profissional, a sua garra, então isso é muito importante. E que, que você tenha sempre essa força, não só profissional, quanto pessoal. É, eu, um parabéns gigante para você. Eu queria lembrar a questão ali da, né, que você falou, da, que eu, eu costumo falar para os meus alunos, né, quando... Eu, eu dou aula que a vida não para quando o mestrado quando o a gente faz mestrado, né? Os problemas não falam, ah, ela está fazendo mestrado, eu vou dar um tempinho. Não, pelo contrário. Os problemas parece que acham que a gente que está fazendo mestrado tem que ser atacado, né? Sim. eu queria lembrar também uma coisa que eu usei na minha tese, o Douglas vai lembrar, porque o Douglas foi meu avaliador na minha tese de doutorado, ele foi da minha banca, que eu coloquei lá que ostra feliz não faz pérola. Lembra, Douglas? Sim, sim. Fazer pesquisa é dolorido, e a gente faz pesquisa porque a gente é ostra, mas a gente não está feliz, então aquela arinha de, entra, né? aquela coisa que fica nos incomodando e nos motiva para fazer uma investigação, que vai doer, vai ser trabalhoso, vai custar nossas noites de sono, mas o resultado é uma pérola linda como essa que você está finalizando agora. Então a gente olha para o trabalho, embora não esteja perfeito, que nunca tá, mas a gente olha e fala, puxa vida, meu trabalho ficou bacana, valeu tanto o esforço. Então, ostra feliz não faz pérola, né? E a gente é um bando de ostra que não tá feliz, né? que não tá feliz, que tá sempre se incomodando com alguma coisa. Sim. Então, essa é uma fala do Rubem Alves, né? Inclusive, é o título de um livro dele. Então, meus parabéns, sinta se imensamente abraçada, muito apertadamente, porque Sim. você merece esse título de uma maneira muito especial. Agora eu vou passar a palavra para você antes da gente encerrar, tá bom? É difícil falar porque eu estou muito emocionada. Foi muito difícil chegar aqui por vários motivos, então... Nós estávamos falando enquanto vocês deliberavam a importância dessa banca, como foi, foi fundamental para mim e para o meu emocional tê-los vocês dois na minha banca de qualificação porque eu senti que eu podia ser eu que eu podia fazer a minha pesquisa com o meu olhar e que as suas contribuições seriam contribuições né não seriam críticas que me jogariam no chão e eu teria que me reconstruir mas que vocês estariam do meu lado construindo esse conhecimento juntos e que eu poderia trabalhar tranquila de que é, caso eu deslizasse em algum momento vocês estariam ali para me dar as mãos e muitos colegas comentaram isso a importância de ter uma banca desse nível e com esse olhar a gente está falando aqui de equilibrar de de, de equilibrar não de harmonizar uma avaliação somativa e formativa, e vocês dois, professor Douglas, professora Bruna, fizeram de forma linda comigo, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que uma banca acaba sendo uma avaliação somativa, né, porque é ao final de um curso, vocês a fizeram de forma lindamente formativa. Então, vocês fizeram isso lá na banca de qualificação e aqui hoje, então foi, foi muito especial para mim, eu vou guardar vocês para sempre no meu coração, porque vocês permitiram que eu conseguisse chegar aqui. A professora Gladys, eu não tenho palavras para agradecer, ela me recebeu de braços abertos, ela não foi apenas uma orientadora em relação ao conteúdo, mas ela soube me apertar e me soltar quando eu precisei. Ela soube respeitar as minhas dificuldades, da vida, não apenas da vida, mas acadêmicas. Quando eu gritei, falei, professora, eu preciso de ajuda, eu preciso de um cuidado aqui, ela estava sempre lá. Eu nunca vi um feedback tão, tão pronto e tão, tão bem feito, ao ponto de fazer-me refletir sobre o que eu precisava, e eu nunca me senti também diminuída ou algo do tipo. Então, professora Gladys, é, eu seria eternamente grata pelo seu carinho, pelo seu cuidado, é, não apenas academicamente, mas com a pessoa que, que eu sou. Então, muito obrigada por isso. Aos meus colegas de... de de mestrado, que escutaram todas as lamúrias, todas as reclamações, todas as lutas, e que compartilharam comigo no mesmo, mesmo, do mesmo sentimento. E a minha família, que teve comigo quando eu precisei, quando eu achei que não ia dar conta. É acadêmico chorar? Porque eu não consigo fazer esse de chorar. Ai, sim, aí, emoções fazem parte sim. da academia. Eu sou muito grata eu não conseguiria chegar aqui sozinha. Então, todos vocês foram fundamentais para isso. Muito obrigada. Que bom, Valma. Olha, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né, Valma? A gente não. sabe disso. Ninguém está aqui porque fez sozinho. Sempre tem alguém que a gente, né? Várias pessoas nas quais a gente se apoia. Então, ainda bem que a gente tem amigos, né? Sim. E, e também inimigos, né? Outro dia eu ouvi um, um vídeo do Mário Sérgio Cortella falando da importância dos inimigos, porque ele nos. Ou das não, dizer, não só inimigos, mas pessoas que talvez não ajudem tanto, né? Porque eles nos impulsionam. Eles nos ajudam a, no, a nos, nos, nós nos superarmos. Então, isso é muito importante também. Então, a gente tem que agradecer por eles também. Porque, às vezes, um dissabor nos faz falar, não, agora eu vou. É ou não é? Então, isso é importante. Com certeza. É, eu queria também agradecer o pessoal que está aí, né? No chat. Obrigada. Douglas e Bruna, vocês querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? É Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês hoje nessa banca de defesa e parabéns, Valma, por ter concluído o seu mestrado e a Gladys pela orientação também. Obrigada, obrigada. Parabéns às duas, Valma, te acompanha desde o colégio militar, então assim, é, muito orgulho, é um orgulho muito grande de ver onde os nossos colegas acabam chegando, né? E esse desejo de sempre querer aprender mais e fazer diferente. Leve isso para a sua vida e não pare aí, não, continue. Quero ver Sim. resultados da aplicação desse seu projeto. Muito bem. Sim. Com certeza. Por fim, queria agradecer o Abrantes, que deu todo o suporte Sim. técnico aqui. Obrigada, Abrantes, funcionou direitinho. A gente sempre fica um pouco preocupado né, com a tecnologia, mas agradeço imensamente aí, o Abrantes e o pessoal da SEAD, está dando esse suporte. Muito obrigada, viu? ou então, um grande abraço. Valma, hoje você relaxa um pouquinho, festeja, comemora, depois a gente conversa, tá bom? Tá bom, Um grande combinada. abraço para todo mundo, professores, para os alunos, tenham um ótimo dia e gratidão novamente. Obrigada, beijo. Beijos tchau. e abraços. Tchau, tchau. Tchau.